Olá, eu sou Adriano Bueno, sou militante do Partido dos Trabalhadores de Campinas. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o assunto do momento, a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Depois da renúncia do Cunha, abriu-se a discussão sobre o sucessor do Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Na próxima quarta-feira vai acontecer a eleição no Congresso Nacional. Bom uma parte da esquerda, alguns parlamentares da esquerda estão iludidos, acreditando que votar no Rodrigo Maia pode ser interessante para gente, porque o Rodrigo Maia não é amigo do Cunha. Essa seria justificativa. Bom, quem é o Rodrigo Maia? O Rodrigo Maia é um neoliberal. E um golpista Ele votou a favor do impeachment Da presidenta Dilma E é base de sustentação Do governo golpista do Temer Nesse sentido E a partir dessa leitura Não existe nenhuma justificativa Para o Partido dos Trabalhadores Para a bancada do PT Apoiar um deputado Golpista neoliberal Para a presidência da Câmara É De causar indignação que essa hipótese esteja, ao menos, circulando entre nós. Então, eu queria mandar esse recado para a bancada do PT na Câmara, que é um recado meu, mas com certeza é o sentimento da maioria da militância de base do Partido dos Trabalhadores. Nenhum voto em deputado golpista neoliberal, o PT que apresente uma candidatura própria ou que vote em uma outra candidatura que esteja dentro do espectro da esquerda no Parlamento.